Quando era umas 10 e meia por volta disso, eu pedi pro meu chefe, ó, oh, eu preciso ir no banco fazer um serviço, assim, você pode me liberar antes? Capitão, capitão, olha, em Londrina... Estamos vivendo, vivenciando, uma situação de segurança pública extremamente grave. Sete assaltantes invadiram o Banestado lá no Calçadão, na agência regional, e dominaram 300 clientes, estão todos deitados no chão. Está um caos. Londrina e violência era uma coisa que eu não via quando era menino. Sabe, eu me lembro que não havia assaltos na cidade. Um banco ser roubado é coisa que só se, só se viu mesmo na década de 80. Aí quando o cara falou, ó, oh, está tá, tá cheio de refém dentro do banco, eu saí correndo e fui lá na Folha de Alonim, cheguei na Folha e avisei o Paulo Biratã. Paulo, estão assaltaram o Banestado e está cheio de, de refém preso lá dentro. o perdeu o valor, né, na época e as coisas foram ficando difícil os bancos reteiro que a gente tinha na época. Igual a minha filha, ela sofreu uma queda, né? E eu fui no banco para tirar um dinheiro às pressas para pagar o médico. E eu não pude tirar porque era só aquele aquela michaguinha lá que podia pegar, <risos> aí eu falei, bom eu não posso pegar, não posso tirar o que é meu, aí eu fui lá, levei tudo que o banco tinha.